Bom dia, boa tarde, boa noite, como o pessoal gosta de falar, né? E Ele sempre eles falam assim: nós não sabemos a hora que vocês vão ver esse vídeo. Nós estamos indo, eu e Madalena, na casa da dona Nelly e do seu João. Só que a dona Nelly já deixou claro que hoje nós não vamos, provavelmente não vamos encontrar o seu João, que o seu João está num compromisso. Só que nós temos que ir lá. De qualquer maneira, nós temos que ir lá. Esperamos que esteja tudo bem E vamos passar uns momentos lá com eles Gravar também um pouco lá Porque eu gosto muito daquele lugar Madalena também gosta bastante É uma família que já está em nossos corações Então esperamos ter para vocês e para nós também Momentos bem agradáveis lá Eu quero aproveitar dizer o quanto que nós estamos felizes por ver o quanto que vocês têm sido pessoas fiéis ao nosso canal, amigos queridos que nós temos adquirido nesses meses, todos que já se passaram e que Deus abençoe a todos, porque sem vocês o nosso canal não existe, sem o amor de vocês, a compreensão, o carinho, nosso canal não vira nada, tá bom? Um abraço então a todos eu vou chegando aqui pelo asfalto Estamos na cidade ainda E daqui a pouco a gente Continua a nossa prosa Bom gente, agora estamos No pedacinho de Estrada de terra está é bem seco aqui, viu? Tem um varão ali atrás Fazendo barulho, vocês não ligam não Se estiver escutando aí, é um varão de cortina Tá bem seco o pessoal está nessa época plantando cana Bom, nós estamos passando uma região que tem muito canavial Naviar. dona Nelly e o João estão cercados por canaviais ali tem várias máquinas ali na sombra agora é época de plantação né e aqui no carro está bem fresquinho ele deu ar-condicionado por um curto pedaço de tempo a gente deixa ligado o ar-condicionado. Madalena não gosta muito não, que seca as narinas dela. Então depois eu desligo. Mas tô chegando daqui a pouco eu tô chegando na casa dela. A corujinha. Ah. A corujinha no toco. Hoje é sexta-feira, então o pessoal tá trabalhando. Quase não tem trânsito aqui. Então tá mais sossegado. Se é amanhã. O pessoal vai para a chácara, aí já é um monte de gente para lá e para cá, um poeirão só. Nessa região tem pesqueiro, várias chácaras particulares. E seguindo essa estrada aqui, acabaremos chegando numa cidadezinha, por dentro dos canaviais, chamada Engenheiro Coelho. Então o movimento aqui é intenso. Mas isso é amanhã, hoje está tranquilo. O seu Mário Nunes, estou com saudade do senhor rapaz. Eu estava comentando com a Madalena a respeito do seu sumiço. A gente sabe que o senhor está com esse probleminha aí, mas assim que o senhor resolver, volta a falar com a gente, viu? Espero que esteja tudo bem, né? É, eu sinto a tua falta, as tuas conversas. Agora a gente deixa a pista, o caminho que vai para engenheiro com ele. Vira aqui na Limeira 357 que é o caminho que vai lá pra Dona Nelly aqui à esquerda, gente, mora um sobrinho dela, é sobrinho, velho? sobrinho da Dona Nelly ah, a menina tá ali brincando ó. puxando alguma coisa na mão lá Chegando Aqui tem um riozinho muito agradável E um lugarzinho para descartar sujeira Depois a prefeitura vem e recolhe Eu não concordo com isso, mas fazer o que, né? Estamos passando sobre uma aguinha bem limpa E já estamos chegando no sítio da Dona Nelly Mais uma vez Paulo Basílio, um abraço pra você, meu querido amigo Qualquer dia desses nós vamos vir junto aqui, viu? Nós vamos passar um tempo agradável aqui Já conversei com eles, concordaram Olha que Flamboyante bonito Enfim, dois Dois pés bonitos Estamos chegando É, época de flamboyant. É Parece que os filhos dela estão em casa hoje Olha ah, quem tá aí, Ben não é ele, não? Ah, não é, nesse carro não é dele não né? Não, não é dele não Deixou que eu... Andrei? achou que é Andréia? Achei que eu fosse da Andréia, mas não é não. Tem na sombra? Ele não tem, comprar na sombra não é Bom gente, chegamos Agora vamos descer e descarregar o carro Para os que conhecem o sítio da Dona Nelly e do Seu João, já sabem que eu sempre falo a respeito do quanto a gente ama esse lugar, o quanto nós queremos bem nessa família, e tudo aquilo que eu posso fazer pelo Seu João, por Dona Nelly, pelos filhos, eu faço porque aprendi a amá-los de coração. Só que, para a nossa felicidade, o Seu João está em casa hoje, ele tem esse carrinho aqui, né, um Fiat, e ele tentou fazer esse carro pegar e esse carro não pegou por nada. Conclusão da história, até onde eu estou entendendo, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas e com certeza Deus não viu o seu João no lugar que ele ia. E para nossa alegria ele está aqui. Ele está bem de saúde, graças a Deus. E o que importa é que eles estão muito bem mesmo. E lá embaixo, não dá para vocês verem, mas tem um pessoal pescando. Ó oh, galinho carejó. A gente vem para cá e é uma paz, gente. Uma paz tão grande, tão gostosa. Sempre bem recebidos por eles. Isso é muito bom, pessoal. Olha que graça, aquela galinzezinha! Vou acompanhar ela aqui. Que baixotinha que ela é! Tem uns filhotinhos aqui atrás dela, mas com certeza não é dela. Bom, aqueles dois pequenininhos talvez, mas esses grandão aí acho que não é dela, não. Tá muito grande, perna muito comprida. Tá um vento aqui hoje, tá parecendo mês de agosto, mas tá gostoso. Em, ah lá o galinzé Vou mostrar para vocês Pro 6 Lá vem ele Todo bonito Tem umas galinhas ali se espojando ali no lixo, nas folhas. Deve estar fresquinho ali. O galinho vem chegando lá. dos pássaros gente é uma delícia de ser ao vivo só quem gosta mesmo pra pra dar valor nisso os pássaros cantando as galinhas opa os porcos os porco é rosnando sei lá que, que o porco faz porco não canta porco deve rosnar né E é tudo muito bom. Balanço das folhas. O vento, né? Balançando as folhas. O ar puro. O ar puro da roça. Ali tá parecendo que é um pijão de barro mas tá com o com o rabo tão comprido eu tô balançando demais aqui tem uma galinha de pescoço pelado tem um cano de ação será né Escutando, é grunhido, né? É grunhido de porco. Lembrei, é grunhido. Tô ouvindo. Hum, cadê o pintinho aqui? Eles vão procurando bichinho nos cantinhos mais, mais inusitados. Sumiu. Depois eu mostro mais alguma coisa. O canarinho ali. Pessoal. Ai, falou. Ele é muito rápido, viu? Já perdi o canarinho. Deu pra ver um pouquinho? Tem uma pombinha ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, nem eu tô enxergando ela aqui, gente. Pra baixo, né? Ela não coça coça Bom, nós estamos aqui A Madalena como sempre Na lida Já, che, já chega ajudando Nós temos aqui restos de Pimentão que Dona Nelly está fazendo ali Uma linguiça Fora de série com Pimentão, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, que gostoso aqui, ó. Pimentão com linguiça. Aqui nós temos um arrozinho no capricho e fervendo aqui do lado, eu creio que é feijão. Tá pra não aí dentro. Ê, Paulo Basile, sua boca vai encher d'água agora. Ai, que delícia aqui. Fritinho. E o seu João está aqui, tá ali tratando uns assuntos com os filhos dele. Hoje o fogãozinho querido tá apagado. Hoje nós não temos nada de especial, então fogão está apagado. Mas aqui na roça sempre tem coisas boas, né? Às vezes até chega a sobrar para os porcos, porque realmente, graças a Deus, na roça sempre tem coisas boas. Aqui o, gatinho, o gatinho cresceu, pessoal. Quem viu ele em outras gravações sabe disso, ó. Ele cresceu e apareceu um companheirinho para ele aqui, ó. Olha lá o companheirinho dele ó. Olha lá, ele tá aqui, ó Cresceu, já tá bem grande, rapaz E você, pequenininho? E você, pequenininho? E você, pequenininho? Hum? Você é o amigo dele? Você é o amigo dele? Hã? Eu, falei, eu tô falando ele o tempo todo Mas será que é ele mesmo? Deixa eu ver se é ele Deixa eu ver se é ela, não é ele, é ela Não é ele, é ela Olha ah, o cachorrinho aqui, que bonitinho Rapazinho esperto, rapazinho esperto. Vamos ver se você é macho mesmo? Vamos ver se você é macho mesmo? Hum? Falei sozinho, ó. Bonitão. Dona Nelly ganhou um presente. E Dona Nelly sabe aproveitar bem as coisas, gente, ó. Ela ganhou esse presente aqui, ó. Se bem que ela mora na roça, mas ganhar presente... Que chama banana, não quer dizer nada, é um presentão O irmão dela que trouxe Vai fazer doce de banana né, dona? Ai, Tá no ponto ué. Tá no ponto, excelente de fazer É mesmo Fica um doce Muito bom pra comer com pão Caseiro também Nossa, fica Aí mesmo. que belezinha Perdei isso por quê, né? É não. Tá tudo tão caro, né Cícero? Pois é Viu a banana quase R$ 3,00 o quilo. Tem lugar que já está R$ 4,50, Dona Nelly. Então, já pensou? Sim. Deu um tratinho na cachorrinha, mas ela ficou bonitinha? É, deu. É a veterinária que rodou ela. Agora a Madalena veio ajudar a Dona Nelly. Ô Paulo Basílio, meu querido, eu aproveitar a oportunidade, a Dona Nelly tá aqui, a Dona Nelly, ela, pela graça de Deus, batalhou, lutou até que ela conseguiu um poço artesiano aqui na roça, porque os veidá começaram a querer secar. E ela tava conversando comigo hoje e falou que vai ter que ligar uma boia inteligente, coisa nessa linha. Eu tomei a liberdade de falar... Olha só o que eu fiz com você. Já botei o C no angu. De você vir aqui Já instalar para ela. Já arrumei serviço para o C. Ainda dona nela, Manda um recado para lá. Fala para lá. Aí ó. Paulo Basílio. Oi Paulo Basílio. Tudo ah. bem? Tudo bem com a família? Tudo bem? Então a gente vai precisar de uma pessoa que entenda para colocar essa boia. É uma boia que eu não entendo como que é, mas precisa ser colocado no poço, na no depósito de água. A bomba, a hora que estiver cheia, desligar sozinho. Eu não entendo. Deve ser isso mesmo. Aí, Paulo Basílio, já, já garantiu a sua chegada para cá. Ó. Vai vir com a esposa, vai vir com a mãezinha. É e vamos estar juntos aqui, se Deus quiser. É verdade. A hora que Deus preparar, nós vamos vir para cá. Ali está tá o pessoal da família da Dona Nelly, o é. irmão dela. Os dois irmãozinhos. Ah, o outro irmão chegou também. Ali, ó, ó, ó. Na roça é bom por causa disso. Olha lá, ó. Olha lá que beleza, ó. Só enchendo no bucho, ó. Olha lá que beleza. Ó, o neto. E o outro rapaz chegou ali também, ó. Olha lá, outro irmão chegou também, tá lá. Acho Olha é os irmãos que ela tem. Oh, que lá é um, esse aqui que é, que é outro. Ah, que olha o cheiro. E a porra. dona Nelly tá ali. Ó. Ah, deixa eu aproveitar. Rosinha, querida, você prima. Olha, olha o cheiro. Já importa. estão fazendo já. É tava tão ó, Aqui já é o resultado. Já tiramos uns dois litros de chorume. E esse aqui eu trouxe pra dona Nelly. Porque ela tem porco, ela tem bastante coisa aqui. Tem horta. Aí nós vamos esparramar ali. Mas já deu o resultado, minha querida. O que você ensinou pra mim, eu vou ensinar pro seu João também. Tá bom? fazer o chorume. Agora, Agora isso aqui pode cavar, se ela é? quiser, não, você vai cavar, né, no chão duro desse. Tem, tem aí eu cavo, poder. bem, eu mesmo cavo, eu pego lá um chadão, tem, tem chadão. lá para baixo tem lugar bom para colocar isso aí, bem. Tem? Tem. E se pôr no é da ordem, tá muito forte, é tá vai ter tá que ser virado tá com verde, terra, né? tá verde ainda. Ah, tá. Vai ter que aí pegar... Botar essa casca. É, botar tudo junto. Essa aí eu vou dar para o porco. Essa aqui? Hum. estar de volta. O até com uma... o Cícero vem vindo lá, trazendo uma, uma massa que nós utilizamos lá em casa para tirar o xorume. Ali tem restos de casca de fruta, casca de verdura, casca de legumes, tudo quanto há, pó de café. Só que não pode dar para os porcos, porque é muito forte. Tem que usar para pôr no chão mesmo, para enterrar agora, sei lá, ou pôr no chão ali, perto das plantas, para ser usado como adubo. Vamos lugar aqui, né, Madalena? Para poder cavucar, né? enterrar ele, para ele... Será que se cavar no pé da planta... Eu acho que isso aqui, já que está aqui agora, se ele ficar num lugar assim, que nem aqui, tem bastante, é, hum. tem banana, pé de banana, né? Hum. Se eu colocar não no pé, mas em volta, dá bem. Porque Vamos daí jogar? eu só começa a fazer a... O restante? É, o restante, não precisa cavucar. Ah, então põe aí. Aí, eu vou pegar aqui, agora eu vou colocar lá. Vai pegar com a mão mesmo, ou não, quer uma vasilhinha? Não, não. Eu vou... Vou colocar do lado ali, ó. O próprio, o próprio sol, a chuva. Tá vendo aí, ó? Ah, ó. já tá cheio de coisa. Caraca, aí tá dentro. cheio de coisa aí, que beleza, ó. Aí quanto mais juntar, melhor é. Ó, Rosa, você ensinou, nós aprendemos. Já tiramos uns dois litros lá em casa, ou mais, viu? Tá um cheirinho bom. E eu gosto do cheiro, Rosa. Gosto mesmo. Eu não gosto não. Madalena não gosta não. Um brilho estômago, gente. Mas eu gosto. Não tem nada contra não. É nessa parte eu agradeço a Deus que eu nunca tive nunca tive nojo, não. Eu, ah, vou mas eu sou mais sensível, né? Vou Imagina se você, você gente, fosse sensível, não, dar, não daria certo, né? Eu, quando estava Foi no, no outro, cinema. Cícero, aí tá bom. Quando eu tava no seminário.. Onde? Aquele lá, ali, né? ali, ó. Onde? isso aí. Ah. Quando eu tava no seminário, gente, uma vez, uma caixa de despejo lá, e essa caixa Tupi. Nós éramos uns 41 seminaristas, fora os padres. E começou uma luta porque... começou a voltar aquele cheiro para dentro dos banheiros. E vocês acreditam que ninguém tinha coragem de entrar dentro da caixa de... despejo de para limpar? Aí um Sobrou para você. Aí um cara chamou, falou assim, eu ia chamar de Cicinho. Ô Cicinho, oi. Cara, tá acontecendo isso, isso, você teria coragem de ajudar a limpar? Eu falei, lógico que tem. Não tá bom, Cicinho? Tem bastante terra seca, né? Agora é deixar aqui... Deixa eu mostrar ela... ali. Agora é deixar aqui que ele, ele, ele mesmo começa já a penetrar no chão. Olha lá, vai penetrando no chão. Não pode dar para pouco porque ele tá muito forte, gente. Agora aqui não tem problema, não. Aqui é certeza que as galinhas vão vir e vão aproveitar o que puder, viu? Ah, sim. Ainda mais que tem um buraquinho ali, ó. É, por isso que, que é bom. A própria natureza se encarrega de fazer a parte dela. É. Então, gente, só para resumir, eu entrei na caixa de despejo lá, lavei, limpei tudo, desentupi o cano. Eu tinha 12 anos. Já uhum. era um hominho, né? Não tenho, já, já era um hominho, sim. Tanto é que... Hoje, ajudei, hoje gente, é esse homão aqui, ó. É um homão, grande Esse homão. homão aqui, tá vendo? Que homão? <risos> <A> grande <risos> homão. Esse pequeno grande homem. É, tua esse... escolha. Você que escolheu. Ah lá, ela que escolheu. Mas é, é assim que a gente tem que ser, né? Porque pensa. Ai, vamos sair que o senhor tá quente. Hoje eu faço serviço de, de pedreiro, faço serviço de. Não sou que nem você não, Paulo Basílio, mas faço serviço de elétrica básica. E assim a gente vai cuidando da família. Precisa. Opa, cuidado para não cair aqui no fosso. Vai lavar a mão? Vou lavar a mão. Mostrar pra vocês o porto, esse portinho. Oi, oi, oi, oi. Ai, aqui eu tô numa posição horrível aqui. Tô precisando de um negócio. Gente, devido. O tempo seco, a lagoa deu uma boa baixada, sabe? Mas abaixou mesmo. Mesmo assim, vem o pessoal tá ali tentando pegar alguma coisa, mas é complicado pescar nessa nessa represa com essa água tão baixa desse jeito. É mais para tomar sol na careca mesmo, porque pegar peixe com água tão baixa assim é mais... É, seria melhor na noite, né? Então vamos lá, tentando pegar, mas é complicado. Cadê a carrióca a, Janeiro, a Valeia, lá em cima? levar uma, uma lenha aqui para fazer um, um doce de banana Olha, caprichoso, tá hein, mãe? Deixou bem ajeitadinho hein? Então, tem um estoque bom, né? Estoque bom de madeira aqui, ó, protegido da chuva Tem pau grande lá, Cícero. Eu vou levar um pouco desse pequeno, então eu vou buscar mais. Vou levar pelo menos uns dois pequenos agora. Digo, uns dois grandes. Eu vou buscar mais. Né? Eu vou buscar mais. Eu vou levar esse aqui. Eu não tenho uma, não tenho uma corda pra amarrar, né? Será uma corda boa pra amarrar? essa galinha, ela pulou de ali, vou ver se ela botou ovo. Eu vi de onde que ela pulou. Vou lá ver se eu acho o ovo dela. Bom, pelo menos ela ouviu ela pulando daqui, né? Não sei se era daqui mesmo que ela que ela pulou. Pera aí, se já mostra. Vamos ver. Ué, aqui tem é outra. Lá o Cícero com a lenha. Uai, de onde será que ela. Será que ela botou? Descer aqui. Esse ninho aqui está até abandonado. Vamos ver ali. Também não tem nada. Eu sei que tem um ali em cima na orquídea, mas acho que eu não consigo alcançar. Vamos ver. Acho que eu não alcanço. muito alto, não sei se vocês estão vendo alguma coisa, mas eu não estou vendo nada tô vendo até os pés aqui Eu baixinho Se tiver depois eu vejo Deixa eu ir lá, ajudar a picar a banana Meus amigos queridos, Madalena já pegou a próxima etapa ali, ó E aí dona Madalena, como é que tá a próxima etapa aí Depois que descascar as bananas? Só cortando um banana Só ó, cortando banana pra é, eu fazer não comer, mas eu vou resistir Nossa, olha o fogo ela vai fazer também. Enquanto a banana é cortada pela Dona Madalena A Dona Nery caprichosa Deu o maior grau ali no, no, no Fogão a lenha dela dona, dona Nery é muito limpinha Já limpou, lavou os azulejos tudo Limpou, que belezinha que ficou Aí, ó Quem é limpo, é limpo e acabou Não tem essa não Eu trouxe uma madeirinha aqui, mas vou ter que botar mais é, Lá, voltar Pegar mais, porque vai precisar Pegar umas madeiras maiores. Oh, coisa linda ali, ó. foi lá? É banana em cima, é laranja embaixo, batatinha mais pra baixo. E a festa continua. Ó, oh, ó, oh, tô falando, a madeira virou doceira. Deu de banana aí, gente. É tá bom, hein? Vamos Não é nem tá separando aqui do lado, gente, ó. É, porque... Com uma bota d'água aí no chão tem que varrer. Quem vai rapar? Ela falou, eu, eu bem, mas ele falou, você não conhece mais eu não, é? Né? Você tá tão mudada, pô. Pelo amor de Deus, pô. Quem é velho fica maduro mesmo? Pois, quem é novo mudo, né? Bom, pessoal, vou fazer uma coisa diferente hoje, enquanto Madalena e Dona. Neretão ali preparando para esse gostoso doce de banana. Eu vou começar a mandar uns abraços que eu sou muito cobrado por isso e com razão. O primeiro que eu vou mandar é para o Aparecido Viana de Campinas, São Paulo. Ele me deu um puxão de orelha esses dias, que tá dentro até de agora, viu, Aparecido? Mas você é o primeiro da fila. Depois eu tenho a Graziela e o José, lá de Vitória da Conquista. O próximo casal Geraldo e Claudineia. Tá vendo aí? Aí Madalena tá mostrando quanto que deu de banana ali dentro. Com certeza vai ficar um doce muito saboroso. Então, doce, doce. Então eu estou aqui agora com o Geraldo e a Claudineia, lá de Andrelândia Minas Gerais. Vira pro seu lado. Tem também o Bastião Santos e a Lilica de Niterói. Ei, Bastião! Rapaz, eu gosto do seu jeito, hein? Você tem uma maneira especial de falar com a gente que vou falar. Parece que eu te conheço há, há milão de anos. Bastião Santos e Lilica de Niterói, Rio de Janeiro. Nesse meio aqui, Dona Nelly, tem gente que te mandou um abraço, mas eu, cabeção, esqueci de marcar o nome da pessoa. Bom, se eu falar o nome de vocês aqui, quem mandou um abraço, Dona Nela já recebeu. Eu só não lembro o nome. Dona Nela e seu João. Pro seu João não ficar com ciúme. Tem um canal, gente, chamado Canal Terra Fértil. Dá uma corrida lá, faça uma visita para esse canal. Canal Terra Fértil. Vamos agora com Olivia Ferreira, cidade de Colina, São Paulo. Rosa e Fabiano, do Rio de Janeiro, um abração para vocês dois também e a família. E tem um, uma querida aqui de Santa Catarina, lá do Balneário Rincão, que é a Adriana. Aquele abraço, Adriana, para vocês e sua família também. Cecília, João e Elaine, família querida, outro abração para vocês. Claudinei Geraldo de Andrelândia também. Eu já falei lá em cima, estou falando de volta. Não tem problema. Dois abraços não faz mal para ninguém. Vitalina Antônio. Ah, oh, Vitalina Antônio está em Portugal. Ó, oh, que beleza. Gente de Portugal prestigiando nosso trabalho. Fico muito feliz por isso. Ilene Elias. Eu não marquei a cidade que você é, Ilene. Mas está aqui o abraço. Eu tenho um companheiro. Ele colocou Fat Phil Priest. Ele é de São Paulo. Roberto Gomes é o nome dele. Um abraço para você. De coração. Nós temos um canal. Nayara Freitas. É outro canal. Vamos lá prestigiar a gente. Vamos ajudar esse pessoal a crescer. Glaucio e do céu. Esse Glaucio do céu. Eu só coloquei assim. Porque estava escrito assim. Nos comentários. De qualquer maneira. Vocês sabem quem são vocês. Um abração. Esse... O que eu vou falar agora, eu estou mandando um abraço especial para o senhor Nazion. Ele é o papai de uma querida, de um canal, Sou da Roça Nordestina. Madalena vai colocar ali agora o açúcar. Enquanto ela coloca lá, eu continuo falando aqui. Madalena, quanto você está colocando de açúcar aí, Bem? Isso aí, vou ver aqui. Vai a zói? Vai a zói. Bom, se é a zói, então tá tudo Certo. <risos> Então, agora, vocês então... Três sabonas, Dona Nelly. Tá, ué, tá bom. É três três chicrinhas? É, tá bom. Três chicrinhas? Tá de chicrinha não tem nada, tem chicrona. Vai, um, vai ficar um doce de banana melado. Mas é bom, pra quem gosta de doce bem docinho, é bom. Eu parei então aqui no senhor Nazion, mandando um abraço especial. Ele é o papai, da dona do canal Sou da Roça Nordestina. Vamos lá fazer uma visita pra elas... Pra ela, né? Pra ela também. Nós temos uma querida chamada Maria Aparecida, da cidade de Cabreúva, São Paulo. Ela fala muito com Madalena. E Ipuyuna Andréia Santos. Um abraço para você. E essa aqui, a Elisete Santos, ou melhor, desculpa Elisete, Elisete Dias, lá de Vitória, no Espírito Santo. É uma pessoa que está sempre conosco e isso é muito bom, nos faz muito bem. Biguaçu Santa Catarina, Maurília Bortoloto Neto. Um abração pra você. pra você. Esses são os abraços que eu separei aqui. E a Madalena também tem umas queridas que agora a Madalena tem um canal, viu gente? O canal da Madalena, eu já falei aí, volto a falar. De tudo um pouco com Madalena Ferreira. Ela também tem uns abraços lá, vai... gente. Tem uns abraços que eu... ela vai mandar também. Então, é. Eu não lembro os nomes que eu não marquei, Cícero. Mas eu marquei, tá aqui. Você marcou? Aqui. Entra aí nessa parte aí onde tá, que você vai encontrar. Só tem acho que quatro, cinco pessoas, mas você manda porque merece, né? Sem contar as demais, né? Aonde tá aqui? vou te ajudar a achar aí. Eu não sei trabalhar no seu celular aqui. Eu tô atrapalhada aqui. Pessoal, quero mandar um abraço é, para os meus inscritos lá do meu canal de Tudo um Pouco, com Madalena Ferreira. No momento, tô com poucos nomes aqui, né? Porque eu também tenho poucos inscritos. E poucos também deixam comentários ali. Mas algum, algumas que, que deixaram ali, que foram bem pouquinho, mas eu vou mandar. É um uma abração enorme para Antônia Santos, que está sempre nos prestigiando. para Dalila Silva. para Tem Receita. É, o canal Tem Receita. Senhor e senhora hacker. Para a Bete Rodrigues do Rio de Janeiro, para a nossa amiga especial com esse o nome, Claudine, a Claudineia. Claudineia, nós temos duas Claudineias, é, tem, né? Claudineia. tem que mandar e um abraço um... para as duas Claudineias. É, duas Claudineia. é, no momento é, é esses que eu tenho alguns escritos e alguns que eu estou lembrando de cabeça. Mas quem não recebeu o abraço, assim, que eu li o nome, eu mando aquele abraço aqui, ó, abração de coração. Aproveitando, gente, o, o canal do Natureza Sobre Rodas, tá sempre me cobrando. Isso também, um abraço para ele, Natureza tá sempre Deus, me sobre cobrando, né, porque vocês não falam de mim no canal, eu, eu falo de vocês no meu canal. Eu falo, falo sim, falo, falo sim. O canal Natureza Sobre Rodas, entra lá, a gente, se inscreve, ajuda esse casal maravilhoso com sua filha. Outra pessoa também que eu vou aproveitar, tem um canal... Deixa eu, deixa eu mostrar você. Como eu ia lá dizendo, <risos> tem um canal, então, são dois canais na verdade, o primeiro, que está começando agora, é uma pessoa muito querida, ela é parente da Beth Rodrigues, e ela criou um canal chamado Blogueira Rural, então ela vai mostrar também coisas da roça, e começou, vocês vão ajudar, tenho certeza que vocês não vão deixar ela... De lado, vão ajudar com certeza E um eu já falei Uma vez e volto a falar Eu gosto muito desse rapaz É um mineiro muito simpático Batalhador Wagner Sansão Ele já me ajudou, já falou do nosso canal Lá no canal dele Então agora eu estou mais uma vez falando de você Wagner Sansão, entrem lá Se inscreva, e todos esses que eu falei São pessoas que vocês vão gostar São pessoas assim, do nosso time Né Dananello? Pessoas que falam a nossa linguagem Né? Gente da roça, gente simples como nós. Tá bom, então, pessoal? Um abraço. Para Viviane também. Olha lá, tá vendo? Pra Viviane do Jardim Boa Vista, Limeira. Aí, mandando um abraço para Viviane. Viviane, querida. a Dona Nelly lembrou de você. É, tá pra para né? A Giane, A Giane. vamos lembrando aos pouquinho. É. é que são muitos, gente do céu, são muitos. Sim. Se eu pudesse, eu pegaria e fazia um pacotão só e dava um abraço em todo mundo. Bom, mas eu, eu faço assim mesmo, de coração. Tá bom? Um abraço pra vocês. Agora vamos dar a sequência do doce de banana. Bom, o fogo foi aceso quase agora. Então começou o processo de cozimento. Como vocês viram, Madalena já colocou o açúcar. Enquanto isso, nós estamos ali conversando, trocando ideia. E eu ainda vou mandar mais uns abraços que eu lembrei. A mente vai puxando. e vou aproveitar uns que eu tenho ali no meu celular. Pra me mandar abraço também pra vocês. Enquanto isso, o doce vai encorpando. Bom, agora a Madalena vai dar aquela rebuliçada no doce. Vai mexer mesmo com a colher de pau. Tá quentura aqui, aqui, gente. Tá aqui mais da conta. E o calor tá demais. Ui! Opa! Queimou não? Não. Pegou na roupa, né? Eu no braço aqui Não, não pegou não pirrar no braço na hora você tem que passar a língua Lupe? Oh, você, é loop, loop. você ia dar lupe um... Uai, eu tô gravando aqui Você ia, você ia nem dar que... um lupe mesmo Você ia fazer assim, lupe? E o fogo tá aqui ó. Brinquei no começo que o fogo não ia ser aceso O fogo foi aceso pra fazer um doce Que beleza! Vale. Para Jan... a Janaína? É, Nossa, Janaína. ela vai amar então, Espero que você leve logo para ela Tá começando a soltar brotos Ela vai amar essa muda Olha Jana, que linda que tá Janaína Até eu vou querer uma dessa Fiquei com ciúme agora Vou querer uma também não tem nada, mais põe que eu, eu posso uma poqueta. Tá bom então, dananinha. Vai lá, Cercinho, mexe um pouco aí. Calma, puxão. Sente o gosto das queimadas aí. Eu quero ver você fazendo assim, lupe. Lupe. Gente, o doido de banana é traz sueiro, viu? Boa pior você toma uma queimadinha. Olha lá, já tá. O fogo tá muito alto, não tá bem? Não, já diminuiu. Já? Olha que beleza. O de manga também faz isso. Faz? Goiaba também faz isso. É, goiaba. Mas eu já tô ansiosa pra comer o doce com pão. Hum, que delícia. ali ó. Sono. Nossa, que é isso? E aí, Sircin? Bom. Nossa, ele vem a queimada no braço, tá ardendo. É, você tinha que fazer carinho assim, vup. Não, dopi. Tem que ficar longe, porque senão vai ficar ele... aqui, ó. filma aqui, ó. Tá vendo aqui? Também, tá ó. Olha o fogo, ó. Eu não quero cair ali dentro. Ele tá, ele tá bonito aquele fogo ali os braços ali, mais, não ali. Botar mais fogo não né, quero cair ali dentro. bem, bem. eu não. não posso botar mais fogo não, eu só vou colocar mais fogo não. Começo, deixa ó. assim. Cansa, né? Ah, mas depois ele vai sentar pra comer com pão, aí o cansaço hum. desaparece. Tá ficando na cor já. Tá vendo lá a cor como ele tá ficando, ó? Sim, mas é tá, até ele apurar, né? Depois a gente mostra o resultado. Pessoal, olha só a cor que já tá o doce de banana. Tá vendo? Enquanto isso, eu quero mandar mais uns abraços. Eu sei que tem gente aí que. Para me cobrar, então antes de cobrar, eu já vou mandar. Vou mandar um abraço para Edna Cagliari, uma pessoa que a gente estima muito. Quando eu falo assim, não é que eu estou dizendo que ela é melhor do que ninguém, não. Vocês, vocês são todos especiais para nós. Seu Vanderlei de São Paulo também conversa comigo muito. A gente quer um bem neles também, que não é. A Maria do Carmo. A Maria do Carmo está passando por um momentozinho difícil. Mas nós estamos do seu lado, do Deus vai te dar muita força e você será mais uma vitoriosa. Nós temos de Ubatuba a Cristiane Soares. Essa mulher é batalhadora, viu gente? Pensa numa mulher que luta de cedo à noite para ser uma pessoa vencedora, e é vencedora, né, Pior que não é Cristiano? Bom, a Madalena já mandou cara. uns abraços que tem que mandar, né? Vou mandar também junto com a Madalena um abraço para Marta Imperatori. A gente está sempre conversando, mandando um bom dia um para o outro, e Deus tem sido muito misericordioso em dar vocês como nossos amigos. A irmã Lúcia, lá de Sorocaba. E aí, como é que está o pé de hora para o Nobis? Está crescendo? É, a senhora estava querendo um e agora já tem, isso é muito bom. A minha tia Judite, lá de Presidente Prudente. Um abraço para a senhora. E aí, como é que tá, Madalena? Tá bom? Ela vai fazer os outros divisão. Está gostando? O doce, a dona, doce, doce. A dona Nelly. Aqui, a dona Nelly que vai saber a cor que ele... É, né? que... Aproveitando, mandar um abraço para Carolina, lá de Alfenas também. Uma pessoa também que a gente quer um bem muito grande. E a Maria Aparecida? Maria Aparecida tem um carinho pela família do seu Deca Que é algo assim de, Que marca, né? Maria Aparecida E a gente também quer um bem muito grande em você Tá bom? Josanilto lá de Salvador Ô Josanilto, eu consegui descobrir Onde estava guardado no meu computador Aquele livro lá sobre saúde Eu vou te enviar, tá bom? Vou mandar para eu para você pelo, teu, pelo seu e-mail Que nem você pediu para mim Adriano, lá do Rio de Janeiro, esse é um amigo no, novo que Deus nos mandou. E Adriano, você vai ser uma pessoa com certeza muito abençoada. Viu? Deus vai te abençoar. Para conseguir conquistar o que você tanto está querendo. E Deus vai te dar essa graça. Você pode ter certeza. Senão vai poder criar seu filhinho do jeito que você deseja. Jaci Gomes de Mello, um abração, Deus te abençoe. Deus se engrandeça com a tua família. Quer dar uma olhadinha aqui? Vem, ó. Tá bom, não tá? Ó que beleza. Dona Nero, vem cada um. O seu aval. Pera aí. Eu acho que tá quase na, na, na hora, Dona Nero. De dar um... De endurecer, que não tá mais jogando. Não tá mais jogando pra fora, Eu como tá. Que não tá bom ainda. Você acha que vai escurecer mais, menino? Né? Vai. Olha o barulhinho que tá fazendo. Uhum. É, tá ficando bom. Será que a é especialista? Deixa ela mexer. Será que a é especialista ela vai falar pra nós? Tá bonito, não Tá? Tá bonito, mas dá pra apurar mais ainda. Dá, né? Dá. Então vamos apurar mais ainda. Fica mais curto. Olha lá, ó. Dá até medo, hein? Olha lá, Glória Cruz. Querida amiga também, que a gente pegou um amor muito grande. Olha lá que beleza, ó. E deve ter muita gente querendo comer desse doce. Se eu puder servir uma taça pra cada um, seria tão bom. Um queijo, né, Cicho? Puxa vida, aí estragou, hein? Um queijo de Minas. Aí estragou. O irmão, Wanda, mandou um queijo de Minas pra lá. Olha lá, Iervânio José Lousada. Aí que beleza, ó. Já manda um abraço pra você filmando essa delícia aqui na casa da dona Leli. Oi, oh, gente. Como Deus tem sido bom pra nós todos, não? Cícero Lembrei de você moço Cícero Domingo Ventura São Paulo né Dá um abraço na família por nós aí viu Conforme eu for lembrando Eu vou mandando um abraço pra vocês Tá bom o barulhinho Olha lá pessoal Madalena Vai agora Eu já comi viu Então não é só ela que vai comer não Que eu já comi uma delícia! É, a dona Léo pega, vai pegar. Né? a senhora? Só um pouquinho, Madalena. vai pegar. pegar. Pão. Dona Lela, mas ficou muito bom, viu? Ficou, né? Ficou bom demais, tá vendo? Uma banana aqui, ao olhar pra ela, ninguém queria saber. Tá vendo? Aí a beleza que ficou. Muito bom. Agora é pegá-lo e comer-lo com pão. Que comer e pegar o que isso? É pegar ele e comer ele com pão. Aqui, dona Pode, pode ser só um pouquinho mais, boa, colherinhas, viu, madalena? Tem medo que dar azia também. Será? <risos> Ele nem pegou duas colherinhas. É assim, <risos> Minha senhora. Obrigada, madalena. Você pensou abençoe. Tá bom, a senhora vai gostar. Mas tá bem quente, hein? Tá, né? Tá muito bom. Hum tá bom Ficou no capricho Se tivesse um queijinho Aí eu vou falar eu uma coisa prestar. Hein? Aí não ia ficar bom não Não ia prestar né Chico Aí não ia ficar bom não, Aí ia ficar zjódia Chico, vai come essa, essa miolo? Hum, dá pra hum. mim Você não gosta? Hum, eu amo lá em casa, todo miolo de pão é meu É por isso que você tá gorda assim, Chico Pois é <risos> tá esse tá. miolo de pão é meu der, O primeiro vento que der, o primeiro que voa eu vou, mas você cata nas minhas pernas eu desço. Desce, né? Porque eu tô pesada. Tá pesada? 56 quilos é pesada? <risos> Muito bom, não tá? Bom. Faltou o seu João aqui pra comer. Eu não... Daqui a pouco ele vem. Ele não pode comer doce. Não pode, né? Não. Quer dizer, até que ele comia bem, né? É, mas pode agora. Só ele come um pouquinho só. Mas. Bastante, não. Vamos Aí Vamos ligar, nem tem nada. Dona Nelly e Madalena rapando a vasilha que foi feita. Foi feito o doce, olha lá as duas, ó. As duas crianças disputando o tachinho, olha lá. Tô falando. A gente fica velho, mas a criança da gente não sai da gente, né, dona Madalena? E dona Madalena? Oi? A gente fica velho, mas a criança da gente não sai da gente, né? Eu que tô falando. Eu não tô velha! Eu que tô falando. Tô idosa, só. Só idosa, né? É mesmo, Madalena. Seu aniversário é amanhã, né? Comemorar. Vocês vão comemorar. não é bom. Eu não vou fazer Bolinho, Madalena. Se chover, eu faço um bolo de carro. A Madalena faz bolo fora de época, dona Nelly. Ela faz bolo meio de semana, começo de semana, final de mês, meio de mês. Agora nós vamos pegar a estrada, vamos pra casa, descansar o, o corpo, porque tá na hora. Eu aqui Uma querendo dormir, e eu tenho umas coisas pra fazer. Tô cortando umas panelas, gente, em casa e fazendo frigideira. Aproveitando que o tempo tá aí dos coronavírus da vida, aproveitando que eu posso. Dá tchau aqui pro pessoal Dona Nela, nós estamos indo embora. Fala tchau pessoal! Tchau! Tchau pessoal! Aí Madalena, tchau pessoal! Tchau pessoal! vou sumir, pessoal! <risos> Olha gente que cena mais linda. Sanhas! Já veio no mamãozinho. E já tá comendo. Saiu um, chegou o outro. Ó, aquele que saiu daqui eu vi quando ele foi. Talvez ele saiu que tudo tava chegando, né? Ah, tá. Olha, lá, você tem lá, né? Eu mexi aqui agora na câmera para dar uma melhorada na imagem. Quando eu tava mexendo na câmera, o sonhaço Saiu, chegou outro passarinho. Que eu não sei qual é aquela, qual, aquela não qualidade. Não é um outro sonhaço? É um sonhaço? Pode ser também. Aqui, eu tô olhando aqui e não tô conseguindo entender. É, ele vai aqui lá no corpo do carro. Lá. Esse é o terceiro passarinho não nesse não pouco é. tempo que eu tô aqui. Olha, mamãe. É, é. Tá bom. O é. mamão deve estar muito bom, né, gente? Pra estar naquela disputa ali, ó. Olha, você deve ser... Vai lembrando lá, você vai... Não, não, não, não, não. Deve ser... E isso logicamente a gente vê, mas é na roça né, muito raro na cidade. E nós estamos indo embora já gente, Dona Nera vai descansar um pouquinho, o Seu João está descansando, nós vamos embora, está na hora da gente pegar a estrada de volta para casa. Natureza abençoada né gente, prepara tudo certinho, para alimentar os animais, os pássaros, olha que beleza Bom gente, tudo que é bom dura pouco é um ditado antigo que nós temos estamos indo embora para casa uma visita assim que nem hoje, foi uma visita muito boa uma visita rápida, por assim dizer mas foi muito bom e como na roça o pessoal gosta de descansar um pouquinho de dia então chegou a hora de descansar. Deu certo também que chegou a hora da gente ir embora, né? Porque tudo tem um limite na vida da gente. Hoje não é dia de visita, hoje é sexta-feira. Se bem que os amigos não tem esse negócio de sexta, domingo, segunda, é amigo é amigo. Mas a gente sabe que sexta-feira tem compromisso. Então nós estamos indo para casa, mas valeu a pena, foi muito bom estar ali sempre é bom. Para aqueles que gostam da Dona Lela e do seu João, dá para matar a saudade, né? Eles estão bem, graças a Deus, estão bem. Estamos retornando para casa. Passou uma pessoa por nós aqui. Eu até pedi que passasse. Dessa poeira aí, ó, na frente é porque tá muito seco. aqui. Vocês não reparam não na filmagem, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer junto com a Madalena pelo carinho de vocês. Quero dizer o seguinte, os que eu não mandei abraço, por favor, gente... Perdoa eu, como diz um amigo meu, perdoa eu Perdoa nós É A gente gostaria de pegar todo mundo assim Fazer um pacotão, dar um abraço bem apertado Aquele tipo de abraço coletivo Por atacado Por atacado Mas o amor que nós temos por vocês é muito grande Eu sempre falo Eu sem vocês não sou nada Não existe canal do Cício e da Madalena Se não forem os inscritos, os visitantes que passam Os comentários que é deixado e eu estou muito feliz porque, através desse canal, nós temos conquistado muita, muita gente, pessoas do Paraná que entram em contato com a gente, e Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, é, é, Recife, enfim, o pessoal tem entrado e tem gostado. Pessoal, é, não se esqueça de entrar lá no meu, no meu outro canal De Tudo Um Pouco com a Madalena Ferreira Vai lá me prestigiar Porque eu tô começando agora lá Preciso da ajuda de vocês Principalmente para quem gosta de artes Lá vai ter muita coisa de artes é, Tem pratos E... Vai ter assim, um pouquinho de tudo né? Vou, vou procurar explorar um pouquinho Daquilo que Que me for dado né? Daquilo que Deus for me dando eu vou compartilhando com vocês Tá bom? Então vai lá Deixe seu like lá Se inscreva lá no meu canal Compartilha Deixe seus comentários Que na medida do possível eu vou respondendo É isso aí Um abraço a todos então Estou agora chegando na rodovia Eu Não sei se vocês conseguem Verem aí pessoal, mas aquela rodovia Aí na frente não essa que está passando o caminhão, a outra lá no alto É a rodovia Anhanguera Eu já tive o privilégio de entrar nessa rodovia em São Paulo E ir até Igarapava, que é o final dela Isso em 1975 Hoje ela está duplicada, está bonita Aí, essa está passando aí na frente, tá vendo? Essa é a Anhanguera Cruzando por cima dessa que eu estou indo aqui agora Então um abraço a todos mais uma vez Vamos andando na cidade, daqui a pouco quero chegar em casa E eu sou uma pessoa que eu amo muito meu lar Muito mesmo A gente volta da roça para a cidade E essa avenida que num dos vídeos passados eu falei sobre ela já está pronta Olha que avenida linda Toda com luzes de LED que não ficaram baratas Cercada por belas chácaras Condomínios fechados E eu não gosto dessas coisas, sabe? Não me sinto bem gente Aí o pessoal fala, nossa, mas vai valorizar nossa casa Nossa casa vai valer tanto A partir do momento que isso aqui tiver é tudo pronto Tudo bem, pode valer Só que valorizar. eu não me sinto bem É, pode valorizar, mas eu não me sinto bem Pro lado direito aqui ah, a gente é... gosta da roça mesmo Pro lado direito aqui pessoal, era só Plantação de laranja Agora é tudo condomínio fechado Ali na frente Nós vamos passar ali agora Era uma plantação de banana Aqui esse do lado direito aqui é o Santo Antony. Também era laranja. Aí na frente, ó, dá pra vocês ver aí tem um, uns predinhos. Deixa eu só encostar, deixa eu encostar, ó. Deixa eu só me aproximar mais. É, aqui pra direita, descendo pra, pra direita é um agora, prédio. fizeram uma rodovia, coisa mais linda. Aí os prédinhos que eu falei, ó. Esses prédinhos aí, ó, à direita aqui, ó. Era um bananal aqui, pessoal. Era um bananal. Olha o que que deu isso aí, vocês estão vendo? Prédios, ó. Infelizmente, esse é o progresso que a gente tem, né? Prédios, apartamento, mais isso, mais aquilo, mas a felicidade mesmo, se eu falar que eu tenho. Qualidade de vida, é... né? Cara? E tá aumentando a cidade de uma forma impressionante, pessoal. Mas é isso. Apenas para dar um uma deixa. Tá bom? Um abração pra vocês. O...